Alguns anos atrás, eu li a história de um resgate. Havia uma menina muito pequena e ela caiu dentro de um buraco. Ela morava lá nos Estados Unidos. E naquele momento os bombeiros vieram e levaram horas e horas para conseguirem resgatá-la. Mas depois de muito sacrifício, conseguiram tirá-la com vida. E os jornalistas deram o título a esta reportagem de O Resgate de Jéssica. Deus também veio este mundo fazer um grande resgate. O patriarca Jó ele fala algumas coisas muito profundas sobre esse grande resgate. Está no livro de Jó, capítulo 33, versículo 24. A palavra de Deus diz assim, Então terá misericórdia dele, e lhe dirá, Livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Resgate é algo muito difícil. Resgatar alguém que está numa situação complicada, está dentro de um buraco, está debaixo de um carro, está dentro de um acidente, é algo muito difícil, que exige muito profissionalismo, muita dedicação e paciência. E foi exatamente isso que Jesus fez quando veio este mundo morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados e nos dar o resgate. Que no dia de hoje, esse resgate possa fazer parte da sua experiência. E não se esqueça, o preço foi muito alto. Custou a vida do Filho de Deus. Deus te abençoe.